Olá, somos do Conexão Quântica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje apresentaremos uma poderosa oração de cura do Arcanjo Rafael. Divino, Divino Rafael, que as, as minhas, minhas mãos surrem. Pesca a minha do bem. Eu possa tirar a minha atenção do mundo da forma e levá-la ao mundo espiritual, para que a minha mente fique quieta, é pacífica e se segure de todo o mal e de toda a luz. Quero concentrar minha mente na força curativa que existe espalhada no universo. Divino Arcanjo Rafael, traga a energia da cura para todos os filhos dos homens, para que a saúde física, emocional e mental seja fônica da nova era. Amado Rafael, dá-me o poder de curar. eu possa eu ver fazer a, perfeição a perfeição para trazer a força poderosa do mundo, do mundo espiritual e sarar os erros do mundo material, material em que vivo. Rafael Arcanjo, perdoe-me per per pelo mau per per uso da energia. Deste momento, momento em diante, meus, meus olhos só, só vejam o amor, amor, minhas, minhas mãos curem e as minhas palavras, minhas palavras levem vontade. Que os meus, meus ouvidos, ouvidos se fechem às críticas maldosas, maldosas, que a minha, a minha boca minha se, se feche antes de ferir alguém. Que o poder curativo amor esteja comigo, comigo agora e para sempre. sempre. Divino Arcanjo Rafael, dá-me fé no poder curador da vida, e que eu, eu possa utilizar, utilizar este poder para me ajudar, ajudar, para ajudar me harmonizar, harmonizar e curar, para, para depois poder ajudar aos outros harmonizá-los e curá-los. Que o poder curativo que dorme no interior e se revele. Abençoe, arcanjo Rafael, para, para que eu possa abençoar o mundo. Divino Rafael, Rafael e as que minhas mãos curem, que Meus pés, pés cadinham sempre do bem. Eu, eu possa tirar a benção.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 Para todos os filhos dos homens. Para que a saúde física, emocional e mental, seja a tônica da nova era. Amado Rafael, dá-me o poder de curar, Que eu possa ver a perfeição para trazer a força poderosa... Espiritual e sarar os erros do mundo material em que vivo. Rafael o perdoe-me pelo mau uso da energia, que deste momento em diante meus, meus olhos só, só vejam amor, amor. Minhas, minhas mãos curem e as minhas, minhas palavras levem bondade. Que os meus ouvidos, meus ouvidos se fechem às críticas maldosas. Que a minha, boca, minha boca se feche se antes de ferir alguém. Eu que o poder curativo amor, amor esteja comigo agora e para, para sempre. sempre. Divino, Divino Arcanjo Rafael, dá-me fé no poder curador da, da vida. E, que, e eu que eu posso utilizar este poder, poder para me ajudar... Harmonizar e curar para depois poder ajudar aos outros, harmonizá-los e curá-los. Que o poder curativo que dorme no interior se espere. Abençoe-me Arcanjo então, Rafael para que eu possa abençoá-lo. Divino, Divino Rafael, que as minhas, minhas, minhas mãos surgirem, que meus, meus pés cadençem do bem, que eu, eu possa tirar minha atenção, minha atenção do mundo da, da forma, forma e levá-la ao mundo espiritual, para, para que a minha mente fique quieta, pacífica, pacífica e se segure de todo o mal.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 Amado, Amado Rafael, Rafael dá-me o poder de curar. Que eu possa fazer a perfeição para trazer a, a força, força poderosa do mundo espiritual e sarar os, os seus do mundo material, material. em que vivem. Rafael, anjos é um perdoe-me pelo, pelo mau uso da energia, que desde o momento. Diante. Meus, meus olhos só vejam o amor, minhas, minhas mãos curem, e as minhas palavras levem vontade. E os meus, meus ouvidos ouvido se fechem às críticas, críticas maldosas, que a minha boca minha se, se feche antes de alguém. alguém. Que, que o poder curativo do amor esteja comigo agora e para sempre. sempre. Divino Arcanjo Rafael, dá-me fé no poder curador da vida. E que eu possa utilizar este poder para me ajudar, harmonizar e curar, para depois poder ajudar aos outros, harmonizá-los e curar. Que o poder negativo que dorme no interior se revele. Abençoe-me Abençoe, Arcanjo Rafael para, para que eu, eu possa abençoar. Abençoe.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 Amado, Amado Rafael, Rafael dá-me o poder de curar. Que eu possa ver a, a perfeição para trazer a, a, a força, força poderosa, poderosa do mundo espiritual e sarar os, os erros do mundo material. Que Rafael, arcanjo, perdoe me pelo mau uso da energia. Que deste momento em diante, meus olhos os vejam no amor, minhas mãos curem minhas palavras levem vontade. Que os meus ouvidos se fechem às críticas maldosas, que a minha boca se feche antes de ferir alguém. Que o poder curativo amor esteja comigo agora e para sempre. Divino Arcanjo Divino Rafael, Rafael dá-me dá fé no poder curador poder, da, da vida. E que e eu que posso utilizar, utilizar este poder, poder para me ajudar, ajudar harmonizar, harmonizar e curar para, para depois, depois poder ajudar, ajudar aos os outros, harmonizá-los e curá-los. Que o poder curativo é que, que dorme no interior, interior se revele, Abençoe-me, Arcanjo Rafael, para que eu possa abençoar. Divino, Divino Rafael, Rafael, e as minhas, minhas mãos compreendem. Meus pés cagarem senda no bem. bem eu possa tirar minha atenção do mundo da forma e levá-la ao mundo espiritual, para que a minha mente fique quieta, pacífica e segure de todo mal de toda a Quero concentrar minha mente na força curativa que existe espalhada no universo,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 eu possa ver a perfeição para trazer a força poderosa do mundo espiritual e sarar os erros do mundo material em que vive. Rafael é o anjo, perdoe-me pelo mau uso da energia e deste momento em diante, meus olhos só vejam amor. minhas mãos suscurem-me. Minhas palavras levem vontade. Nos meus, meus ouvidos, ouvidos se fechem, fechem as críticas maldosas, que a minha o boca meu se feche se antes de ferir alguém. Que o poder curativo do amor esteja comigo agora e para em em sempre. sempre. Divino o arcanjo Rafael, dá me fé poder curador da, da vida. vida.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 as Meus pés caminham sempre do bem. Eu possa tirar minha atenção do mundo da forma e levá-la -lo ao longo espiritual para que a minha mente diga que era pacífica e todo de todo o mal de tudo. Guero aos por existe espalhada no universo Divino Arcanjo Rafael traga energia da cura para todos os filhos dos homens para que a saúde física emocional e mental seja a da nova era amado Rafael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 Os olhos só vejo o um amor, minhas, minhas mãos curem, e as minhas... minhas palavras levem vontade, e os meus ouvidos se fechem, se fechem as críticas maldosas, que a minha o boca se, se feche antes de ferir alguém, Que o poder curativo do amor esteja comigo agora e para sempre.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 Abençoe-me, Abençoe arcanjo Rafael, Rafael para, para que eu, eu possa abençoar. abençoar. O mundo. Divino, Divino Rafael, Rafael, e as e minhas mãos, suas, mãos suas, meus pés cadençem dentro do bem, que eu, eu possa tirar a minha atenção do mundo. Da forma e levá-la ao mundo espiritual para, para que a minha, minha mente fique quieta, pacífica, pacífica e se cure de, de, de, de todo mal, de toda doença. loucura. Quero concentrar minha mente na mente força, força, curativa, curativa e existe espalhada, espalhada no universo. Divino, divino Arcanjo Rafael,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 para trazer a força poderosa do mundo espiritual e sarar os erros do mundo material em que vivo. Rafael anjo. perdoe-me pelo mau uso da energia, que deste momento em diante, meus olhos só vejam amor, minhas mãos curem, minhas palavras levem, Os ouvidos se fechem as críticas maldosas, que a minha boca se feche antes de ferir alguém. Que o poder, o poder curativo do amor esteja comigo agora e para sempre. E para sempre. Divino Arcanjo Rafael, dá-me fé no poder curador da, da, da vida e que eu possa utilizar, utilizar este poder, poder para me ajudar